novo conhecimento. Pedreiros, Illuminati, centologistas, representantes de sociedades secretas. Todos os dias discutem sobre controlar nosso planeta. Mais de 3 bilhões acreditam com confiança que a vida na Terra é um experimento. Deuses de Orion e Sirius criaram todas as criaturas da Terra, incluindo nós, humanos. Representantes da classe trabalhadora interestelar. Hoje, a fé na piedosa criatura humana é instável. Somos fortes o suficiente para admitir essa hipótese e olharemos para os céus que esperam entrar em contato. É apenas uma parte do novo conhecimento para a hierarquia das civilizações do céu. Milhões acreditam na existência de forças invisíveis que governam nosso planeta. Mais da metade da espécie humana está convencida de que a vida na Terra está piorando a cada dia. Os ricos ficam mais ricos por causa da classe média. A divisão leva a negar o sistema democrático amplamente proclamado. Vale a pena são questionados. O momento de autorrealização é adiado deliberadamente até adiado. Propaganda. Informações programadas e controladas são fatos. Não teorias da conspiração. Grandes mentes da civilização como Einstein, Newton, Voltaire. Estão enviando uma mensagem chocante para a humanidade. O que você diz? O que você decide é o que é importante, porque a responsabilidade de salvar sua vida pertence a você. Agradavelmente assistindo nossos telefones celulares e TVs, sentimos falta de ver as tecnologias substituindo o humano. Para alguns, as máquinas são horríveis, para outros, um dispositivo para falsificar eventos. Durante anos, a NASA propagou imagens e reportagens para colonizar a Lua por humanos. 20 de julho de 1969 permanecerá na história como uma das datas mais discutidas. Os eventos deste dia foram objetos de investigações competentes. Que não dão uma resposta clara à pergunta. Somos testemunhas de um show, dirigido pelo milagre de Hollywood. Stanley Kubrick. Astronautas americanos nunca pousaram na Lua. A declaração chocante é feita pelo lendário Stanley Kubrick. Em um vídeo gravado em 3 de março de 1999, mas publicado em 2015, Kubrick admitiu que ele dirigiu o filme Moon Landing. O documentário com o famoso discurso de Stanley Kubrick é feito por Patrick Murray. Dias antes da morte de Kubrick. Por quatro décadas, o pouso na Lua levou a argumentos e teorias da conspiração. As dificuldades técnicas e o vídeo nos fazem duvidar na veracidade do pouso na Lua. Em 21 de julho de 1969 Neil Armstrong se torna o primeiro homem a andar na Lua. Com seu famoso discurso, um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. 30 anos depois, Stanley Kubrick admite. Os teóricos da conspiração estavam certos. A humanidade sonhava em fazer contato com a Lua. Mas ninguém consegue enviar astronautas para a Lua. Se não falharmos isso, se não falharmos sobre isso, eventualmente as pessoas perderiam o interesse. E se o financiamento derrubar para a NASA, ela desceria de existir. O próprio Von Braun, líder do programa Polo, fora bem apresentado as pesquisas da Alemanha nazista. É sabido que ele traiu os nazistas juntando-se aos americanos. E sem que ninguém o levasse a julgamento, os americanos o encobriram, para que ele pudesse avançar na tecnologia de foguetes americanos. Von Braun estava familiarizado com todas as pesquisas que sabia que estavam procurando contato com outras civilizações. 15 dias antes de sua morte, ele queria dar uma entrevista dizendo quero lhe contar quem nos conhecemos na lua. Alguns dias atrás, Edward Mitchell faleceu. Ele estava falando sobre seus astronautas entrarem em contato com outras civilizações. O outro homem, que não esconde o que é visto, é Buzz Aldrin, o segundo astronauta a pousar na Lua. Infelizmente Armstrong também faleceu. Ele foi o primeiro a dizer, não estamos sozinhos. Há algo assustador por aí. Depois disso, o canal público atualmente exibido foi alterado para o segundo canal reservado. A Apollo estava planejada para continuar na Apollo 21. Os foguetes estavam prontos. Os Saturnos foram construídos. 4 bilhões de dólares foram gastos. E de repente o diretor da NASA disse, perdemos o interesse de explorar a Lua. Agora, a NASA está se absolvendo dizendo, tivemos dificuldades financeiras, por causa da guerra e do efeito vietnamita. Mas isso é mentira. Recentemente, Recebi alguns documentos muito interessantes, sobre o FOS que pousaram na América. E eu aprendi, que a NASA sabia tudo sobre esses ufos. Todos os presidentes de Truman até agora estão todos familiarizados com o que acontece ao nosso redor. Outra coisa a notar é que 50 anos após o pouso na Lua, nem a Rússia nem a América tentaram pousar na Lua mais uma vez. Dizem que, daqui a 20 a 25 anos, poderemos pousar na Lua mais uma vez. Isso é muito engraçado, porque atualmente podemos ir para Saturno, Júpiter, Plutão, New Horizons. E de repente parece que não somos tecnologicamente avançados para ir à Lua. Este argumento é tolo. Parece que esses 20 anos serão usados para preparar a humanidade sobre a presença externa. Temos que aceitar. A presença externa sempre nos controlou, mas nunca nos destruiu, o que é realmente importante. Atualmente, as pessoas pensam que eles, os que virão de cima, querem nos controlar, querem nos escravizar, querem nos destruir. Sim, eles podem fazer uso de acordo com as regras. E isso é ainda melhor. Atualmente, com o nosso conjunto de regras, estamos prontos para nos destruir, destruir nosso planeta. Estamos constantemente criando conflitos, religiosos, econômicos, energéticos, etc. As espécies humanas são realmente as escolhidas, cujas armas tecnológicas irão poupar ou destruir. Qual é a sensação de tocar a força do conhecimento fora do mundo real? O que significa abrir um portal intergaláctico, esperando que apenas os bons alienígenas venham. Centenas de cientistas em todo o mundo não têm ideia sobre as forças que se dirigem para o nosso pequeno planeta natal. A NASA anunciou recentemente sobre a criação do primeiro manual para a comunicação correta com formas de vida alienígenas. Os cientistas, desenvolvendo o primeiro manual desse tipo, anunciaram que estão prontos para nos fornecer se for necessário comunicar. A equipe científica de pesquisadores da NASA anunciou que cuidará cuidadosamente das dificuldades. Encontrado ao se conectar a diferentes formas de vida, querendo se comunicar. O manual completo com o título, Arqueologia, Antropologia e Comunicação Interestelar. Compila capítulos escritos por diferentes autores, incluindo especialistas em linguística, especialistas em história, antropologia, psicologia literatura, religião e ciência. Mais de 30 civilizações alienígenas diferentes serão descritas no manual. E alguns autores e pesquisadores sérios apenas dizem que a pergunta estamos sozinhos no universo, recebe sua resposta desde 1947. Nos anos 60, um instituto americano de psicologia e sociologia estava desenvolvendo uma concepção sobre o que fazer quando o contato alienígena ocorre. Na mesma época, este documento foi apresentado ao parlamento americano. E foi o que eles decidiram. É proibido a todos os cidadãos americanos entrar em contato com alienígenas sem a permissão da autoridade. é um Há uma enorme quantidade de documentos da CIA, que são desclassificados 50 anos após sua criação. Eu tenho cerca de 20 deles e eles provam as relações entre autoridades e alienígenas. Eles nos dizem que entraram em contato constantemente. O objetivo desses contatos é que eles possam avançar tecnologicamente. As pessoas dizem que a zona 51, que os americanos ainda se recusam a reconhecer. Contém cerca de 100 a 200 representantes mumificados de diferentes raças alienígenas. Lá, eles experimentam corpos estranhos. A maioria dos alienígenas morreu depois de meio ano. Provavelmente por ter entendido mal sua fisiologia. E porque não sabemos o que comem e como vivem. O último alienígena capturado, encontrado em uma máquina quase em perfeitas condições. É descrito como o consumo de algum tipo de luz, mas até os cientistas encontrarem a frequência e o espectro da luz que ela morre. É assim que eles sobrevivem aos longos voos, com energia solar. Todas essas experiências são bastante secretas. Há uma grande quantidade de raças alienígenas. Eles têm cerca de 60 a 130 a 140 centímetros de altura. Mas alguns deles são gigantes, cerca de 2 a 3 metros. Os arquivos de Dimitar Delianos falam sobre Um OVNI que aterrissou em Bankia, Bulgária, onde alienígenas foram notados por pessoas do senatório militar à noite. Os alienígenas viajaram pelas lâmpadas da rua e as pessoas observam que tem 2 a 3 metros de altura. Existem todos os tipos deles. Os círculos de colheitas são muito populares hoje em dia. Muitas pessoas abusam dizendo que essas informações estão sendo enviadas para nós. Penso, também nas minhas faculdades do CETI e Japão, que esses círculos nas plantações são um meio de comunicação entre as civilizações que voam ao nosso redor. Porque 1,8 metros. O Mano Alto não pode ver as informações em um campo de futebol. Ele vê apenas a grama pisada. Ao voar por aí, eles veem um o cenário todo e, como existem diferentes tipos de civilizações, a melhor forma de comunicação é simbólica. E é assim que eles se comunicam. Vemos ovnis entrando e saindo do mar. Este é o chamado princípio dos planetas da água. Não é à toa que procuramos vida no satélite de Saturno, Europa. Europa está coberta de gelo. Mas por baixo há um oceano. Entendemos que a vida pode prosperar sob o gelo. Também pode haver vida em Titã, que é coberto com metano líquido. Somos viciados no princípio dos planetas da água. Mas a água pode ser trocada pelo metano. Sobre o documento da NASA. Há muitas coisas. Se eles vierem até nós, o que receberemos? Não sabemos que tipo de conhecimento e tecnologia eles podem nos dar. Porque uma civilização que voou milhares de anos-luz. Eles usam uma tecnologia completamente diferente. Isso não tem nada em comum com a nossa tecnologia de foguetes. Eles usam campos e outras coisas. Isso será uma crise em nossa ciência. Porque ficará claro que estamos no caminho errado ou não sabemos nada. O que é um pouco estranho porque lutamos no peito e dizemos que alcançamos muito a frente na ciência. Imagine que somos confrontados com essas criaturas que são biorobôs, isto é, eles não têm limites na vida. Haverá uma crise social com as religiões, porque de repente acontece que não há morte. Eles já podem ter superado isso. Andamos por esse caminho. Atualmente, produzimos órgãos artificiais, tecidos artificiais e assim por diante. E a começamos a andar no seu caminho para substituir algumas coisas em nosso corpo. E a nós mesmos nos tornaremos após mil a dois mil anos tais biorobôs. Ao substituir tudo em nós, permanecerá apenas um espírito e uma mente. A outra coisa é que agora seguimos o caminho que eles já passaram traço. A integração da consciência com inteligência artificial. Atualmente, criamos computadores que serão operados com uma aparência ou pensamento, etc. Já andamos no caminho da integração da consciência humana com a inteligência artificial. Aqui estão algumas coisas que estão nos chocando. Neste algoritmo que vem, existem algumas regras muito ridículas. Primeiro. Ninguém tem o direito de decidir entrar em contato direto sem o conhecimento dos superiores. Você deve informar uma delegacia de polícia aí, quando tomar uma decisão comum, poderá entrar em contato. Portanto, eles podem não se comunicar com os chamados funcionários porque todos estão entupidos por essas regras. Eles se comunicam com pessoas comuns sobre os sequestros, se eles são feitos para o benefício da humanidade, se são feitos para criar uma raça qual sobreviverá a futuras crises ambientais na Terra. Não admira. Fazemos o mesmo com os animais. Criamos porcos artificialmente, para podermos comer porcos. Criamos artificialmente híbridos, exatamente iguais. O que é tão surpreendente uma civilização que esteja sem a 200 mil anos à nossa frente faça o mesmo. E, finalmente, nós mesmos somos o resultado de um experimento na Terra. Já está claro que não há ligação entre o macaco e o homem. O homem crumagnon apareceu do nada. E é não a transição do homem do neandertal para o crumagnon. Eles existiram simultaneamente em um período. Um está morto, o outro sobreviveu. Portanto, o homem cru como somos, não evoluiu desde que ele ocorreu. Essas são as coisas sobre as quais temos que pensar. E esses contatos serão legalizados. E acho que é uma transição para o aparente reconhecimento de outra raça. Não é de surpreender que russos e americanos digam que em 10 a 15 anos teremos contato com alienígenas. Em um mundo de mentiras, você precisa mentir para sobreviver. A verdade não tem lugar neste mundo. A verdade permanecerá viva somente se você estiver determinado a mentir para protegê-la. Você entende isso, irmão? É assim que as mensagens secretas escondidas dos olhos das pessoas comuns soam. A purificação do planeta do excesso de seres humanos é realizada de diferentes maneiras. Um deles é a guerra. O cientista suíço Jean Jacques Babel descobriu que, nos últimos 5.600 anos, a humanidade sofreu cerca de 14.500 guerras, com 3,5 bilhões de assassinatos. Isso é metade da população atual da Terra. No início dos anos 90 do século XX, o planeta registrou 52 guerras e surtos militares. Isso significa que, após as inúmeras lutas, incluindo duas guerras mundiais em menos de 100 anos, são enfrentadas ideologias opostas cujos desejos são claramente suficientes para justificar o assassinato de milhões e bilhões de seres humanos. Através de guerras e tumultos, você pode pressionar uma nação inteira a aceitar e até desejar sua obediência a instituições, com as quais, nas condições de paz, nunca teriam consentido. Jean Van diz que estas são a OTAN e a ONU. As sociedades secretas são tão visíveis quanto invisíveis para as pessoas comuns. Em 1773, algumas pessoas muito reais, em uma casa na chamada Rua Judaica de Frankfurt, planejaram o final de 2050 para pavimentar o caminho para o seu governo planetário único através de três guerras mundiais. Plano perfeitamente desenhado que usará as fraquezas e os medos do povo contra si. Além disso, lutar pelo governo mundial não é novo. Como evidenciado pelo Vaticano, que sempre tentara tornar o mundo inteiro um território católico. A história mostra que, para esse fim, foram torturados e massacrados milhões de pessoas inocentes. O Islã, que é o mais ativo e suscetível à religião fanática. Tem o um mesmo objetivo e uma chance ainda melhor para isso. Na lista também entra a ideologia pan-eslava da Rússia, originalmente construída por Guilherme, o grande, que visa a remoção da Alemanha e da Áustria, para que, após a escravização da Europa, anexem a Índia e a Pérsia. E assim as ambições de uma nova ordem mundial são transferidas para o exterior, onde o candidato a esse cargo inclui os Estados Unidos. Assuntos que serão discutidos, no entanto, são completamente independentes da religião e não pertencem a nenhuma nação. Eles não são nem esquerda nem direita, nem liberais, mas usam todas as instituições para seus objetivos. Eles são membros de algumas organizações apenas para dificultar qualquer investigação, confundir os curiosos demais e levá-los na direção errada. As sociedades secretas são geralmente governantes da história mundial, do que aconteceu. E é algo muito mais importante: sociedades secretas são aquelas que fazem as perguntas certas para a história. Por que isso aconteceu? Porque, aparentemente, o plano divino foi organizado assim. Que o caminho que um homem deveria conhecer, descobrir a natureza, refletir sobre Deus, o Criador. Esse tempo foi traçado pelo funcionamento através de diferentes estágios das civilizações humanas desse tipo particular de sociedade do conhecimento que são chamados por nomes diferentes em diferentes momentos da história do mundo. Em algum lugar do início do século XX, sociedades secretas eram o tipo de sociedade que contribuía a construção da humanidade no século XX. E os comentários de muitas pessoas são totalmente justificados. Foi isso que você criou. Portanto, opiniões sobre sociedades secretas são extremamente controversas. Ponto de um lado está o conhecimento que eles deram, transformaram e se teletransportaram do sentido universal da humanidade. Por outro lado, são aquelas cenas sinistras da história humana, suspeitas de serem causadas como resultado das forças das trevas que a qualquer momento tiveram impacto no bem. sei que As sociedades secretas para mim estão a meio caminho entre a batalha do bem e do mal neste mundo. Portanto, eles são sociedades dualistas, não são comunidades de uma ideologia. São sociedades que produziram muitas ideologias que moldaram o curso do desenvolvimento humano. Geralmente, se realmente eram sociedades secretas nesse sentido, que a maioria das pessoas não iniciadas suspeita. Não devemos saber nada para eles. Apenas isso. Aconteceu que o mundo hoje tem uma grande parte da história das sociedades secretas. Em grande parte o mundo suspira de alívio, bem que eles existiam. Há um conhecimento antigo de mais de 100 mil anos escondido dos olhos dos pesquisadores contemporâneos. O que é necessário é persistência, para que possa ser descoberto. Cientistas da Universidade Nacional de Quilmes, Argentina, e da Universidade de Sound, EUA, revelaram à mídia que o famoso mecanismo Antiquiter é quase um século mais antigo do que se pensava anteriormente. O mecanismo Antiquiter é um tipo de computador astronômico com mais de 30 marchas e mostradores com setas para ajudá-lo a determinar a posição da Lua, Sol, Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter e Saturno em uma determinada data. E também para calcular o eclipse solar e lunar. O mecanismo foi descoberto em 1900 por mergulhadores gregos no mar Egeu, perto da ilha de Antiquiteira, no lugar de um naufrágio do século iac. e é considerado o primeiro dispositivo de computação analógico da história. Essa descoberta sensacional confirma a tese de várias publicações autorizadas, pesquisadores e autores de best-sellers, que o conhecimento antigo não deixou o planeta Terra. Muitas pessoas fazem a pergunta. Os povos antigos não são a civilização mais avançada. O um novo conhecimento é simplesmente incorporado entre nós. É o produto natural da fermentação da cultura alienígena na terra. E assim como não tem raízes terrenas, escondê-lo dos olhos das pessoas se torna mais difícil e impossível. Até recentemente, o ensino de Darwin dominava perfeitamente os livros e as salas de aula. Hoje, o despertar é um fato que vem quebrar o firewall da mentira, que envolve o planeta. Na história da última civilização, há mais perguntas do que respostas. Um dos mais controversos está ligado à origem da vida na Terra. Mas existem cientistas que sabem as respostas e não têm medo de contar. O geneticista Alexei Sharov, do Instituto Nacional do Envelhecimento, em Baltimore, e o biólogo Richard Gordon, do Marine Laboratory, na Flórida, fizeram uma declaração chocante. A vida não nasceu na Terra, mas em um lugar existia muito antes da formação do nosso planeta. E isso é confirmado de forma convincente em cada expedição na Sibéria, África, América do Sul, Ásia. Portanto, se você perguntar a uma das pessoas dedicadas do planeta Robert que ou a seus editores na Bulgária, quem citaremos? Nós terráqueos, não apenas por não sermos diferentes. Mas com o tempo parecemos cada vez mais nossos pais alienígenas, governando na galáxia Kenzo-Forion e seus aliados de Sirius. E como o Impírio Orion contém e domina o Império Sirius, o processo de Orionização no planeta Terra está em andamento. Embora o homem seja uma ideia do cientista originalmente de Sirius, e, uma grande porcentagem de tradições místicas antigas têm origens extraterrestres e são variações dessas disciplinas dessas dinastias galácticas. Inclusive as religiões. Mas falaremos sobre elas outra vez. Um fato é que essas tradições estão em um impasse, porque eles nunca foram criados para pessoas e, respectivamente, não funcionarão para o nosso tipo de energia, mas simplesmente foram transferidos para cá. O que é uma diferença de grande importância. Correntes semelhantes apenas cavam e ofegam a plateia com modelos que nada têm a ver com progresso espiritual e iluminação. Mas são cenários que se desenrolam neste planeta. Segundo os informados, as pessoas na Terra são controladas pela energia, comida e falsificação da história. Se as informações sobre essas práticas manipuladoras e seus usos são acessíveis a todos, mestres falsos e os outros egoístas não podem mais jogar no poder. E o que aconteceria se a humanidade descobrisse a verdade sobre o verdadeiro Criador? Que destino teria nosso pequeno grão de terra na vasta extensão de bilhões de universos? Legendas pela comunidade Amara. Urb.